acontecer nesta agitação do below beat. Não são só concorrentes nervosos, tensos, temos cá também concorrentes extremamente bem dispostos. Angola, sejam muito bem-vindos ao Bilobit by Sistec, o um único concurso, o um maior concurso destinado à produção musical. Boa noite a você que nos acompanha, pedimos que não saia de onde está. Está neste momento a ver o melhor programa sobre produção musical, nunca antes visto na televisão angolana, milhares de concorrentes, muitos jovens com o sonho de seguir carreira como produtor musical. E também com o sonho de ganhar um milhão de coisas, que é o prémio final. O prémio final nós podemos ver um mar de gente, Todos os jovens estavam lá presentes, mulheres também, não é? Para surpresa de muitos, nós vimos mulheres também a participarem do processo de casting. E vimos o um adolescente também, mas quem pode falar melhor sobre isto é o nosso júri, porque eles sim tiveram um grande trabalho e contacto com os concorrentes. Vamos dar as boas-vindas aos nossos júris, começar pelo Malária Malária. Olá. Boa noite. Boa noite, como é que estás? Boa noite, muito bem, muito feliz. Gaia Beat, boa noite, tudo bem? Boa noite, Igor, boa noite, Zuleika. E foi. Hello, Smash! Smash. Bilo Beat, olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma eliminatória. Sari oh. Sari, como é que é? Boa noite, Angola. Ei, ei, ei, Bilo Beat, estamos aqui. Bilo Beat, felizmente é sobre eles que recai a responsabilidade de encontrar então o melhor produtor musical de Angola. Não é uma tarefa fácil, nós temos estado a acompanhar, mas acreditamos ser possível. E hoje o coração dos nossos concorrentes deve estar tum-bum, tum, -bum, tum -bum, mil a hora. Mas nós não vamos fazer aqui, ou dar muitas voltas, nós não vamos fazer muito suspenso, mas vamos começar já as audições. Vamos começar as audições com o nosso primeiro concorrente, que já está. Admiro Bertolomeu. <risos> E tu, o que é que achaste? Gostei muito, uh, já agora admiro, parabéns por ter chegado a esta fase, uh, gostei muito da seleção dos beats, foi bem selecionado os beats, e senti que os teus beats têm força, uh, o primeiro beat, o Afro House, a melodia tá a tá tá, tá bater com o kick, com a tarola, tá tudo bem ah, sincronizado, o último beat mano, excelente, o, o segundo beat excelente, o trap muito forte, mano. Teste de parabéns. Acredito que os meus, aqui os meus colegas também deram uma nota positiva. Estamos juntos e com certeza nos encontramos na próxima fase. One love. Vamos ao segundo concorrente. O segundo concorrente. Ele tem o um nome diferente. Interessante. Nós sabemos que nem todos os instrumentais devem ir ao lixo. Vamos agora confirmar. Com o nosso segundo concorrente, Daniel. Daniel, Melixo. Nós temos de talento aqui, Sari Sari, pareces me completamente rendido ao talento do Daniel. Yeah, Daniel, estás uh, parabéns, bro. Acho que a tua humildade fisicamente falando, a postura de humildade que tu demonstras, uh, é o contraditório do potencial de instrumentais que tu trouxeste todos aqui. Uh, a nota mais baixa que eu dei aqui foi no terceiro beat e foi 9, de 0 a 10. Então, um estás de parabéns. Espero te ver na próxima fase. Obrigado, muito obrigado. O Daniel Melisto deu uma excelente resposta ao primeiro concorrente. O facto é que, depois dele, tem gente. Agora vamos ver quem dará resposta ao Daniel. O José Denk. <risos> Tu achas que é... É, o dengue mata mais é, do que a malária ou é... está longe disso? Está no nível quase, está, está quase lá. Para... É, está... Yeah, mas... Eu acho que nunca tinha ouvido mais uma vibe assim, uh, que me levava muito ao tempo, o que, que, que a gente curtia, aquilo tocava muito, música cabo verdiana dos quatro em Angola, do pessoal ali que antes eles pipocavam mais, né, mais do que nós, no que toca ao Zuc. E nunca mais tinha ouvido esse tipo de vibe, porque nós fazemos mais tarrachinha etc. E essa vibe ali de frente desse beat, o terceiro beat, é, é algo que, que, que me, me fez acreditar mais na dengue. <risos> <risos> Eu acho que está, está, está a matar. Vai passar para a próxima fase. As coisas aqui não param. O que nós não vamos nos fartar de ouvir hoje é boa música. É isso mesmo, o nosso próximo concorrente já aí está. É, António Narciso é o nome dele. A pergunta que não se quer calar é será que ele conseguirá convencer o nosso júri? Hum, sou todo ouvido. António Narciso, boa sorte. Boa hum. sorte. Narciso, mas uh, bem uh, Antônio Narciso, tu produzes há 12 anos, sim, sim, tempo suficiente, né? Para teres, são profissional. né? Eu gosto muito, gostei do primeiro, do segundo beat. Obrigado, top. top. O segundo beat é, tem bastante energia, fixe. Uh... O terceiro bico senti que baixaste um pouco. Você não pode poupar. Não é brincadeira. Aqui é chegar bico da cara, a violência, primeiro, segundo, terceiro. A ver? Você não pode poupar. Porque vem é complicado. Mas é... tu estás bem, ok? Estás bem. Obrigado, Parabéns obrigado. aí. Espero que obrigado. meus colegas também tenham sentido a energia que eu senti. Que eu acredito em ti. Sei que lá frente você pode superar, ok? Obrigado. Força aí. Bem, diz o Smash acreditar nele, acreditar que lá para frente ele é, pode superar, uhum. será que ele terá esta oportunidade de mostrar ser capaz de fazer mais e melhor? Isto só saberemos se todos ficarmos ligados ao Bill O'Beat Você que está do outro lado não pode perder o programa todos os domingos, às 21 horas e 30 minutos. Aqui, da... Nazim. Aqui, Nazim, daqui para frente é sempre, sempre a matar, sempre a reduzir, Cada sempre a reduzir. Um... O grande um prémio, milhares. um milhão de coanzas. Quem é que não uh! quer ganhar um milhão de coanzas e eu ganhar quero. o título, Zuleca, de... O melhor produtor musical de Angola. Aquele que vai produzir a minha primeira música. Será! Cabriteiro, vamos ao próximo. Evandro Fortunato. É a tua vez. No, <laughs> no, Bomba que vem do outro lado do oceano, permitam-me que vos diga, mas aonde nós estivermos, só tocam bombas que vêm do, do outro, outro lado, lado do oceano. oceano. Estes produtores que passaram por aqui são maus, mas quem deve confirmar são <risos> o nosso júri. Sari, sari. sentimos tu cortista grande. Sarisari, ele sari. é mau. É é uma Red Bull, mas só sou uma Red Bull numa Madeira, só Sasha voz, não eu dou um Red Bull. Não. A quem eu é extremamente rígido. Yeah. É assim, yeah. Podes yeah. voltar ao teu lugar, Evandro. Tu tens uma vibe diferente, bro. Uh, imagina, eu ouço a tua produção e a dada altura eu fico assim. Uh, esse Madeira é mesmo angolano. Esse Madeira vive mesmo em Angola. Sério? Uh. Ela é o único. Yeah? De, é, dentro dos de 128, ela é o único que tem esse som. Uh -huh. É, é incrível. De tensão, de tensão. E isto... É. É, Muitos vêm com drill, vêm com boom como tipo... Ele é o único que tem som. Tem uma solidariedade diferente. Yeah. Ele é o único que tem som. É irreverente, é. não é? é Aliás... É a Malária e o, o Gaia yeah. não nos deixam mentir. Não, mas não não, é, não, começamos não, não, a ouvir me desde Não hoje... Yeah, ele... Não gostei muito da performance hoje também não... dois beats. Eu gostei Exa... muito do outro. Do... Exatamente. Hoje, hoje exatamente. O primeiro beat, se não fosse até mesmo deixar aqui muito tempo a tocar, tu entendeu o que yeah. ele estava trazendo aqui? Eu podia dar a primeira nota negativa. Que eu nunca dei nada negativo. Eu pego oito, sete, dez. Hoje foi a primeira vez que eu meti três no instrumental, não queria pôr, mas aquele instrumental só me cunhou no fim. Mas. Yeah. Eu acho que ele Exato. é diferente, é um o, dos o mais diferentes. Do é mais assim, mais, eu gosto dessa vibe Biza, eu, eu gosto. O, o Sim, é muito as as fa... Só é, o primeiro Bit é não me lá, Eu já percebi, não, eu, não obrigado é, a todos. Yeah. Temos de Gaia, Gaia, diz, diz, diz. Não é só ser diferente, mano. Tipo, o estilo é fixe, né? É só, de Ibiza e tudo mais. Mas de é alguma forma acredito que quando tu vês com esse estilo, tens que ter uma identidade toa. Porque isso parece mesmo um produtor lá produzir, tá ver? Tá e para ser sincero, Ivandro, hoje, uh, hoje não me convenceste tanto como da, da, da vez passada. Uh, a tua seleção dos beats, acho que hoje estava assim meio morta, mas o último beat, e yeah, teve excelente. O princípio do primeiro beat, mano, morreu um pouquinho no princípio, mas deu para sentir o ênfase no fim, no final, mas demorou muito tempo, bro. Mas mesmo assim, tá de parabéns, continua focado. Uhum. É... Pareceu-me que o Evan deixou a, um pouco a desejar. Ao Malari e também ao Gaias Leica. Like. Deixou, mas pode ter a oportunidade de apresentar algo diferente na próxima edição. Mas o nosso próximo concorrente é interessante porque tem apenas 13 anos de idade. Meu é Deus. o Joel Dala. Você Deus. quer ouvi-lo tocar? Ou melhor, quer ouvir o que ele fez, o que ele produziu? Vai ter que esperar um pouco. Nós vamos para um curto intervalo. Quando voltarmos, você vai conhecer o Joel Dala. Você já pode acessar e ler O País no Press Reader. Digite pressreader.opais.co.au Sinta-se no País onde quer que esteja. O País tem tudo. Média Nova. Média Nova. Segunda... Na Zimbo, depois do apito final, é hora do prolongamento. Missão dada é missão cumprida. A análise desportiva dos destaques da semana, em todas as modalidades. Assuntos de interesse dos adeptos do desporto, debatidos por diferentes comentadores e convidados. Estão exatamente igual, que depois resultou numa punição para o árbitro. Há uma folha coletiva aí, golo claríssimo. Para discutir um jogo, primeiro tens que saber defender, obviamente. Nova imagem. Mudou-se a casa. Novas rubricas e a mesma qualidade. E também a análise dos principais assuntos que marcam o desporto num fim de semana. E por canal. Do jogo falado da Zimbo. Prolongamento. Todas as segundas, às 21h30. Prolongamento. É patrocinado por Nivea. Festival da Canção de Luanda, com foco na valorização da palavra cantada, decorrem os preparativos da 24ª edição do festival. 10 autores, 10 intérpretes. Oh! Um cenário rodeado de história e valorização cultural. Festival da Canção. A canção em concurso a LAC em festa. Produção LAC TV Zimbub. Têm sido calmos, mas depois do Bill uh -uh, nunca mais foram os mesmos. Eu confesso que eu nunca tive um domingo tão agressivo, no bom sentido. Yeah. Um domingo único. O Bill o ainda não terminou, mas eu já estou a morrer de saudades. Olha, eu estou a morrer de saudades de ouvir música. Que tal ouvirmos o nosso próximo concorrente? É surpreendente o facto dele ser muito novo. 13 anos. É um adolescente a mostrar a sua garra, o seu potencial aqui no Bilobit. Joel Dala não é mau é é flu yeah ah mano você meteu a velha pelo tempo Uh, gosto, eu gosto do Joel porque já está a começar muito cedo, algo que não, nem eu pensava talvez aos 13 anos. Gostava muito de música, mas não sabia qual seria o meu destino, se seria o um engenheiro informático, nem nada. Uh, e descobri talvez a paixão um, um pouco mais tarde do que ele, talvez tipo me engajei mais aos 17 anos, por aí, 16. Uh, não, nunca aos 13. aos 13 eu nem, nem sequer pensava, eram mais videojogos, etc. Uhum. E eu acho que é muito importante ele estar aqui porque é diferente. E, ainda assim, o, o, o, e, e é diferente, num país como nós, talvez ele terá uma popularidade pela questão de ser mesmo uma criança uhum. que está aqui a produzir. E se fosse um voto público, vocês já sabem, podia nem ser os melhores beats, mas a atitude dele estar aqui a concorrer com os mais velhos. Já lhe daria imensos votos, imensa popularidade, e é isso que eu espero que ele tenha né? aqui no Billow Beat essa, esse reconhecimento e que inspire os outros miúdos a entrarem nos próximos. Concurso de produção musical a dar oportunidade também a Leonardo Kibaldo, Gaia. Queremos saber de ti o que é que tu achaste deste jovem talento. Uh, antes de mais, quero só dizer que uh, os meus colegas estão muito frescos, parecem que saíram da arca da Red Bull e ganharam asas para voar. Mano, <risos> velho, se mais comidas, malária, Gaia, beating fapro. E yeah, a Leonardo, é assim, mano. Hoje a tua performance não me convenceu, bro. Vamos ao nosso próximo concorrente, é o Marco Ender. o que o júri achou do trabalho do Elmar Alguma coisa está errada <risos> <risos> Sério, não, estou mesmo aqui no tipo sarcasmo, mas não, alguma coisa está errada Porque a, a performance não está aquela, estás a ver? Não é o teu forte São muitos os concorrentes, a tarefa do júri não é fácil e o nosso próximo concorrente já aí está. O nosso próximo concorrente já está preparado, o Kelson da Fonseca. Boa sorte, Kelson. Sim. É. Esse beat, bateu ou não? Eu espero que os meus colegas tenham sido... Uh, tenham sido nice contigo e espero que a gente se encontre na próxima fase. Mas todo concurso tem dessas. Num dia você tem uma grande performance, no outro dia as coisas podem não correr muito bem. Mas desejamos boa sorte ao nosso próximo concorrente. Já começaste bem, meu puto. Tem potencial, o seu, tempo deu o seu, o terceiro vídeo do Suzy não house, né? É. Eu acho, eu já fizeram a notar que todos os terceiros vídeos estão a enviar pro house? Vamos ver o eu estou Tá sabe? Ah, tá exatamente. É um não sabemos. É nice. é... Malária, por favor. É. É, que nota é que, que dás aqui ao, ao nosso concorrente? É é, eu um acho que os, que os concorrentes hoje estão atrás, Acho que a produção deve ter uh, aconselhado a mudar em alguma vibe. Para aqueles que são mais monótonos, mas eu, eu desaconselho, né? Para, para quem acha que não está pronto para ser tão versátil, para trazer, porque é uma competição ao fim do dia, há notas que aqui não estão a estar fixe, porque os concorrentes estão a mudar muito o seu estilo. Mas nele foi diferente, porque ele foi o mais versátil. Oh, Dário Alberto! O Dário Alberto é o nosso próximo concorrente, este jovem talentoso que vai mostrar-nos mais do, teu, do seu potencial aqui no Bilobit. Bora ouvir! C'est <laughs> con cosa <risos> bastou, eh Eu gosto dessa tua energia, mano, quando estás ouvir a tua cena, mano, obrigado, obrigado. a tua performance é top, bro. É mesmo assim, isso falta, é essa energia que falta nos concorrentes, tá tá bem? De estarem a sentir o um mambo e estarem mesmo a vibrar com os seus trabalhos, tá bem? Obrigado. Yeah, e outra coisa, bro, o primeiro beat, já, yeah, fiz, O segundo, para quem tá há 10 anos da produção, uh, pelos instrumentos que usa e tudo mais, para ser sincero, não senti muito, tá tá bem? E já depois, no terceiro beat, que tentaste equilibrar um pouco. Yeah, mais de certa forma, falta aí um somo um somo nacional, está ver? Daqueles afro mesmo, que você sente que ouve já a primeira vez na cabeça, já te parte já logo a cabeça. O nosso próximo concorrente também está uh, em busca deste grande sonho, ser o melhor produtor musical. De Angola e ganhar o prémio de um, um milhão, milhão de quantas. António Ramos, bora! Ramos. Ok, António Ramos, sim, sim. expectativas. Achas que tens potencial para estar na próxima fase? Com toda a certeza. Com toda a certeza. A um milhão é meu. Oh, ele diz que um milhão é dele. Sim. Meu Deus, quanta confiança. Tão confiante que até intimida. Só não sei se intimida, por exemplo, Smash. Smash. Não, intimida não. <risos> Está uma mãe de... De 16 de, de, de, anos no mercado a fazer trabalhos, não pode me intimidar assim facilmente. Atenção. Mas parabéns. Obrigado. Dois bom Muito obrigado. Dois bom Dois bom mesmo. Yeah. Só que às vezes eu não consigo me lembrar do primeiro, segundo e terceiro, mas eu olho para as notas e, e, e sei que as notas são boas. Estás a ver? Uh, Surpreendeste-me. Yeah. Parabéns, Afro, bonito. Para mim, música é alma. Estás a perceber? Não é só bum bum bum, tem que ter alma. Sem voz é música, ok? Uhum. O que vem depois é letra e melodia, sim, sim, ok? Sim, sim. Parabéns, já? Muito Bora. obrigado. Força! Sim, sim Pode-se levantar todas as vezes que gostar de um beat. Aí do outro lado, não hesite. Levante-se. Seja feliz, divirta-se, aqui, curta. Bill o Bilobit by Sistek connosco. Vamos ouvir o nosso próximo concorrente? É isso mesmo. Célcio Pascoal. Igor, agora é paro. <risos> é dos dois dos 300 então a cada parte do beat ele conseguia dar um toque, uhum. que você em casa não estava nada à espera, e quem ouvi dançar também foi Sari Sari, assim Sari. leve. É isso mesmo, gostaste da pancada dele, Sari? Curti, curti bastante, uh, é diferente, não é tipo daquela cena que tu ouves e já sabes o que é que vem aí. Uh, nós vamos ouvindo vários afro House mas a dada altura o afro-house dele é algo que eu via, por exemplo, um DJ Jeff, um Elasta, uh, hum, olha, hum. Rest in Peace, Pizze Boy, tipo, a tocar o mambo, estás a ver? Parece que eu estava a ouvir o mambo, mas estava a ver os dreads no party sim, sim, e nós a curtimos sim, sim. o mambo sim, sim. e as niggas a tocarem, estás a ver? Então, yeah, congrats. Obrigado. Yeah. obrigado, obrigado. Vamos saber se o nosso próximo concorrente também tem potencial. Sandro Caquinda. Bruno Mars, <risos> o que, que mais chamou a é. atenção? Eu acho que esse é o, o, o, o, o programa mesmo que eu estava à espera há muito tempo. Esse, esse é já o que está me chamar mais atenção aqui. está feliz por estar aqui e estar a ver tanta gente talentosa passar por aqui. O Sandro fez uma performance que, para mim, não sei se é digna de ganhar o concurso. Temos mais. Temos mais. Mário Kijango. Yeah. Numa Ana Joyce lá. É. O primeiro beat me lembrou também a Ana Joyce. As já tá, já está tá, Entrando mesmo dentro do, do, do clima da, da produção. Gostei. Uh, mano, <risos> Segundo beat, gostei do sample. Como enquadraste o sample? Gostei da seleção dos beats. Já tá uh, manter o bem. foco. para e trabalhar mais para ver se consegue levar esses 1 um milhão de coisa para casa. Estamos aqui, foi. Uma chuva de talentos é o que está a acontecer aqui no Bilobito, o programa que você deve acompanhar do de início ao fim. É o programa que veio para ficar e vai apresentar-nos a todos o melhor produtor musical de Angola. Então vamos ouvir o próximo concorrente, porque afinal de contas vamos escolher um. Nós não, o Júri, né? Que é o Sim. São Pontes. É. O vem de Viana, a zona de onde eu vim. <risos> <risos> eram, todos, eram todos meninos ainda aquele tempo. Mas estão a trabalhar muito bem. Kelson, uh, o, a música comercial, a música popular. O, o, o tal chamado de hit smash. Hit smash é músicas que tocam na rádio, que bombam na rádio. Tem fórmulas. E a fórmula é. intro né? entrou. Estás a ver? Eu já estou apaixonado. As, a, a, as próximas quatro, os, os próximos quatro tempos as coisas já começam a entrar, não é? Mas esperar, esperar, esperar, esperar. Visto o tempo aqui, como é que foi, né? mas, mas a gente conseguiu perceber que era um bom beat. Vamos então conhecer o nosso próximo concorrente, Jesualdo Ribas. Eu sou no Caia no último acordo aí. A vibe dele não é a primeira, não é a segunda nem a terceira. E uh, aqui a falar com o SMASH, mais respeito porque foste produzir um mambo que tu não estás uh, confortável. Certo, estás a ver? Certo, que certo. não é o mambo. Certo. Mas deu para sentir. Yeah? Deu para sentir. E espero que essa sensibilidade vá para os outros júris. Okay. E eu espero encontrar-te na próxima fase. Temos muito. Aqui é seguir em frente. A bocado tivemos um covane e agora temos o Manel. Ele <risos> português. Só que não. Manuel Vicente. <risos> Uh, é assim, o Manuel Jacinto uh, trouxe coisa diferente hoje, né, para nós, para ouvirmos. Uh, não sei se eu fiquei surpreendido pela positiva. Sei que muitos estão a trocar. Uh, hoje está um estilo diferente, hoje tem um, te um tema diferente, uma outra temática. Mas gostei muito do segundo beat, acho que tem um nível uh, que até acho que cantores internacionais poderiam gostar de ouvir. Mas o resto uh, deixa-me para trás um bocado. Vamos fazer aqui uma pequena pausa às uh, nossas audições para um pequeno intervalo. E voltamos já já. Voltem connosco. A corrupção. Destrói o nosso país. Os corruptos arrancam cada pedaço da nossa pátria. E o que sobra é quase nada para o um povo. É preciso determinação para escrever uma nova história. Desde o primeiro dia, o governo, liderado pelo presidente João Lourenço, iniciou uma luta implacável contra a corrupção, punindo os culpados e recuperando imóveis, meios rolantes e dinheiro. Recursos que agora estão a ser utilizados para construir salas de aula, estradas, hospitais, sistemas de abastecimento de água e muito mais. É o que faz sentir orgulho de ser angolano. Coragem, igualdade, determinação. Governo de Angola. Aguilazimbo. Quando se fala de economia, vai-se direto ao ponto. Todos os dias lemos e ouvimos notícias, muitas delas com muitos dados. Sem curvas não, não, não. e de forma clara, não, não, não, não. com o seu gênio conduz o tema da semana. Analisado por especialistas, número a número. Mas na maioria das vezes, os números apresentados não batem certo. Direto ao ponto. Tudo sobre a economia do nosso país. Em 45 minutos, sem meias palavras. Gráficos estatísticas atualizadas e todas as equações para que você entenda o impacto direto da nossa economia no bolso de todos nós. Todos os sábados logo após o Jornal da Zimbo. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Direto ao ponto. Uma parceria by. Confiança no futuro. E PetroShore. volta para mais uma parte do Bill O'Beat by Sistec. Mas uma parte estamos já perto do fim. Mas ainda temos muitos, muitos jovens talentos, muitos produtores por ouvir. Com o sonho de conseguir um milhão de quanzas e de ser o melhor produtor musical de Angola. Tudo isso é graças a Sistec. Vamos agora ao nosso próximo concorrente. Marcelo dos Santos. We, we, we, we DJ on beach. tu achaste de eu. Marcelo, como é que é, mano? Nas calmas? Tá, tá tudo calmo. Tá, tá, tá. Ah, tremer um coxeto. Como é que se, tá, se pode entrar? Fio aqui. Desculpei um é. é. é do Igor. Mas, bro, mas esse último uh, deu-me esperanças de, de que você tem mais coisas fixe na tua casa. E tenho. Que possas posteriormente vir nos surpreender aqui, uh -huh. eu e os meus colegas. Uh -huh. Mas continua com essa dicção, com foco, mais trabalho acima de tudo. E tamo junto, e yeah, bro? Parabéns. É. Só o facto de estar aqui, aqui no Bilobito, mano. Já és um vencedor, bro. Eu Vamos aqui. obrigado. E foi. É isso mesmo. Vamos ouvir mais um talento. Silva Francisco. É o nome dele. Quantos bits por dia? Atualmente não, não mais de 3 bits por dia. Acho que estás a caminho da, da excelência. Ok, né? Now, obrigado. Estás, estás aí bem. Obrigado. A Red Bull dá-te asas. Vamos ouvir então o nosso próximo concorrente, Ricardo Tandela. É do nosso júri e desta vez do Sari Sari. O primeiro beat eu achei interessante no que toca a junção de vibes. Parecia uma coisa soulful, meio chill out, mas com uma cena meio de drena. Ok. Yeah, achei interessante. Parabéns. Uh, yeah. Espero ver-te na próxima fase. Ok. Yeah? Esperamos que sim. Peace. Ouvimos então a opinião do Sari Sari sobre o trabalho do Ricardo e parece que o Sari também gostou. O Sari gostou, eu gostei, você que sai do outro lado certamente também. Agora, será que iremos gostar também aqui da prestação do Francisco Pedro? É o nosso próximo concorrente. Bora ouvir. <música> na zona de conforto em algumas vibes, mas uh, no que toca a, a criatividade gostei mais do, do último, do último instrumental, eu acho que surpreendeu-me mais e espero que meus colegas tenham tido essa percepção que eu tive no último e tenham dado uma nota que facilite né, a tua passagem para a próxima fase. Vamos ao nosso próximo concorrente, Elton Nazan. Do, do, do, do, do, dos beats, uh. inclusive o primeiro, sentir senti que tem uma cena aí do Gaya Beat, <risos> sinto-me <risos> sinto muito lisonjeado por saber que existe, existe produtores assim que estão a dar seguimento numa tendência que eu implementei dentro do mercado, uh, não tem como eu te dar uma, uma nota baixa disso, mano, e adito uma nota positiva. Sim, obrigado. Bem, voltamos, voltamos porque o nosso próximo concorrente também tem uh, uma palavra a dizer, porque diz ser um bom produtor. Paulo Neto. Não senti a mesma energia? Não sentiste? Os beats são Paulo. A nota mais baixa que ele deu foi nove. Oh. Oh, Os beats são podres, mano. Muito forte. O segundo beat é muita energia, é muito fixe. Gostei dos três beats. Muito obrigado. Vamos até se mamo. Entendi, é? dia. É. O nosso próximo concorrente, ele vem de longe para estar aqui. Josmar Guedes. É o nome dele. a nota é positiva, só parece posso estar enganado. Bem, vamos saber se estás enganado ou não. Sari Sari, queremos ouvir-te. Uh, olha, eu acho que eu gostei mais do último beat e do primeiro. O segundo, não sei. A nota mais baixa que eu dei foi 7 na composição do segundo, de 0 a 10. Dei 4 estrelas, de 0 a 5. Então, mano, estás a depender do Malaria, do Gaia e do Smash. Eu estarei muito provavelmente na próxima é. fase com o nosso próximo concorrente. Hum. A Milton e Bombas que venham do outro lado do oceano. <risos> <risos> este concorrente. Vamos então saber qual é Malária. Malária. É, parabéns pelo facto de estás a participar. É, não curti muito o primeiro, né? A nota mais baixa que eu dei é muita coisa. Nem gosto de falar nota mais baixa, mas deu uma nota baixa. <risos> Continuem a acompanhar o programa todos os domingos, às 21 horas e 30 minutos, aqui na Zimbo. Bilobit by Fistel. Anderson temos já está, é o nosso próximo concorrente e vem para mostrar-nos aquilo que ele é capaz de fazer, ou melhor, de produzir. sei que sai do outro lado. Gostou? Sim ou não? Eu gostei, mas será que o nosso júri gostou? Vamos descobrir agora. Gaia B. Anderson, eu acho que hoje caíste um pouquinho. Eu acho que hoje caíste um pouco, tanto na tua performance, tanto na tua seleção dos instrumentais, que não foram lá. Senti que senti que os instrumentos não estavam bem encaixados sem ter que uh, produzir um pouco com preguiça Sim, é assim que você quer que o povo de Cabinda te recebe? De alguma é. forma mano parabéns epa hoje infelizmente bro a tua performance foi... caiu o nosso próximo concorrente já aí está Clever de Almeida. é o clipe da Lomba é o clipe da Lomba Nen nen nen mim Nen nen nen Nen o, o Smash é de poucas palavras, ele é, é do tipo que diz o, o necessário, não é? E parece que o Smash também não é muito dançar. É Smash? Ou é? Não, sou mais de sentir. É mais, é mais que... sentir. smash CT. Ah. Aí ah, eu é. lembrei é a segunda é. Ah, mãe. É ah, smash é. sentir, não é? Saiu viu o toque. É. é. Ah, olha. É. Mas bem, o smash dá uma nota positiva. Boa sorte. Boa sorte. É? Muito Boa obrigado. sorte. Muito Temos agora de ouvir o próximo concorrente, porque são muitos. Meu Deus, eu já ouvi tanto vídeo que eu parece que já fui a duas, três, quatro, cinco festas. Uhum. E tu? Eu ainda estou na, prim... na segunda festa. Ah, ainda. Porque. Ah, você é um ouvido. Ainda, ainda estou na segunda <risos> festa porque é porque dentre todos os que eu ouvi até o momento há um de quem eu não me esqueço. Não sei de qual é que tu não te esqueces, mas vamos ver se o nosso próximo concorrente também fica aqui na nossa mente. Como o Quanza. Como o Quanza. Conhece o Clayton M? Tá, Toda a tá, feita tá, skinny jeans Toda a feita skinny jeans Não sabe tá, né? pra Slow motion Não sabe tá, pra quem é esse puto? Pesquisa, não. Yeah? powerhouse Produto é. do Oshifu, Clayton M Pesquisa, é? Yeah? Este último beat, mano, acredita Uai! O Hamilton está aqui também a fazer as suas, não é? E vai-nos mostrar o que ele vale todo o seu potencial. Hamilton Lotto, do Pop do Vilobis, é todo seu. Não. Essas pernas gostosas, soltadas nessa a fazer amor, muito amor. olhar, Esse é, é, é o segundo vídeo. É o primeiro é primeiro é é so Atenção mão da esquerda, que amanhã é direita. Organizar a roda. Este é, é o segundo, rapaz. É o segundo, é o segundo, é segundo. Ok. Vou uma mentira. Essa Ah, é Filho do Zua, vou uma mentira. É É. Esse filho é do Zua. É Cantando. Ah, cantou no é. beat. É? Sari, o que estás a perguntar ao Hamilton? É só o tipo. É o beat, sim, beat. É, é, beat é, o beat é dele. É do filho do Zua. Não, o beat é dele. Não, o não. É o é dele. eu estou a dizer, tipo, o Bilo Beat, traz esse mambo, tipo, o Bilo Beat, traz aqui à frente das câmaras, as pessoas que normalmente ficam por trás do sucesso de vários cantores. O eu estou a dizer a ele Esse beat, como é se que é Uma mentira? É isso? Vou-te contar uma Falo mentira. O ah, filho do Zul, está ver? Eu falar. É. Esse, esse foi o que produziu. Hamilton, é este? Confirma. É. Tu é que produziste esta, a música é, do. É, lê, lê, lê. Deus, 10, 10, 10. Tira uma redrua. Não é por ter sido cantado por um grande artista, é. que, que, que o instrumental o beat, é um uau, instrumental fora uau, de sete. Então, que... o que é que te pareceu o instrumental dele? Pareceu-me um instrumental suave, fixe, <coughs> que qualquer artista que tem uma, que tem uma dicção de, de tonalidade assim, quase semelhante ao Filho do Zoa, uh, podia também muito bem cantar no beat, mano, hum. tipo enquadrar, bro. É mais um beat, mano. Mais... Por ter um cantor de renome nacional, não quer dizer que é aquele uau, brother, okay. tá a ver? Muitas das vezes as pessoas confundem, tá a ver? Há certos artistas que cantam em beats que não tem nada a ver, se torna it, mano. E há certos, há, há certos artistas, temos muitos exemplos, que não cantam nada, mas o beat já diz tudo, brother. Sim. Ok. Faz todo. Epa, por aí. Nosso próximo concorrente já aí está, tem uma palavra a dizer. E o nosso próximo concorrente é. Sedário Alexandre. É o que, É Tu. Exatamente. Quem tem que nos convencer que o beat é mau estou tu. É, Mesmo certo. que não seja. Mas Mas foi não, tão não. bom de ver que a nota mudou. Porque essa coisa faz modificar as coisas. Exato, exato. Estava é para claro. dar 3, vira 10. Não, não, não, <risos> tá. acontece, o ponto, é verdade. É. Há coisas que mudam. A tua, o teu astral, porque, pá, dá-se dá, dá conta logo que gostas do que tu fazes e. Ninguém melhor do que tu para ser um Tu cantas House, né? Sim, sim. Também tu és artista, artista eu também. Sei, eu sei, sei. É, é, é, também -er. és artista não. Exatamente. Não. Tu és duplamente tu artista. artista. Ah, porque tu porque... Tu o produtor é também é artista. Ele é o concorrente que... que... Que, tá, que, que, que diz que suega mais do que os jurados. <risos> <risos> não, não, não é Mas ele tá não, é que, que não brinca. Ele tá vindo com muito drip, mano. Brinca. Brinca. Tá, obrigado, obrigado, tá, obrigado. Hoje eu tive que te apertar um pouco, Mondeg. Ah, vou reconhecê-lo, vou reconhecer. lo reconhecer. da última vez me apertaste, hoje disse, não, não pode. Caso para a próxima fase, também vou te apertar. Okay. <risos> <risos> olha. O balanço é positivo, nós estamos a terminar, é isso mesmo, estamos a pouquíssimos minutos de terminar esta edição do Bilobit, o programa que reconhece, que valoriza todos os produtores. falou aqui em apertos, em apertos, vamos ao nosso último concorrente, o ácido Bumbi. Let's go! Faia, oh mano, meu Deus, o oh, fogo e faia, tudo! Faia, faia, faia, faia, faia! Então começamos por ti, Sari. <risos> fogo, mano! Tá vendo? Tipo, uh, espero que te veja na próxima fase. Acho que a nota mais baixa que eu dei foi 8. <risos> fogo, fogo! Tava com o do velho. Não, sim, senhora, bom. Ah, ah, Sari, ah, todos passam aqui Não vais Sari, falar do, do comboio e a, dos lados? com certeza. Ah, comboio 2. A câmera é esta, né? É esta, sim. Deixa-me só cá dizer que. Está a ser um privilégio partilhar este palco com estes grandes monstros da música angolana. Go, que uh, sempre foi um sonho. Uh, eu sempre tive um sonho de um dia fazer sentir o nome da produção nacional para o mundo. E graças a, a, a nós produtores, estes grandes monstros que estão aqui, que a produção tá, sofreu um grande update. Antigamente as pessoas não valorizavam muito, mas hoje as pessoas já olham de uma, de uma outra forma. E também aproveitar o momento e dizer aos meus, aos meus colegas aqui, principalmente a Malária, enquanto em, em, em vida, dizer que sou muito fã do teu trabalho, mano. Uh, igualmente. Sou fã da motor 3, dos melhores produtores. Aos mais grande produtor também, um dos melhores daqui da banda. Sem esquecer o Mocota Sari, temos um grande item, que é o Costas ao Mundo. Costas ao Mundo yeah. foi produzido pelo Gaia Beat. Yeah. Sari Sari, mm. Duke. Produção do Gaia Beat. E yeah. yeah, para mim está ser um enorme uh, privilégio estar aqui. Agradecer a produção toda da TV Zimbo pela oportunidade de abraçar o projeto. à MA Grupo, ao meu irmão Risco, uhum. uh, a toda a equipa do Bilobita, ao Igor Leica. E agora vamos para ti, bro. <risos> ah, <risos> que nota é que tu dás a ele? pá. não me convenceste assim tanto, mas yeah, tens uma nota positiva. Que espero que continues a trabalhar mais e que te esforces mais e que na próxima fase, caso os meus colegas não dependam só de mim, venhas com mais garra. E faz acontecer, bro. Estamos juntos. Foi. Estava eu a dizer ao Gaia que foste muito feliz. Foste muito feliz no teu comentário porque a humildade vence e há de vencer sempre. É. O Bilobit é o programa que veio para ficar. O Bilobit veio mostrar o rosto de quem muitas vezes não é lembrado, de quem muitas vezes não é mencionado, de quem muitas vezes não é reconhecido. Viramos costas ao mundo, mas nunca aos nossos telespectadores. Chegamos ao fim de mais uma edição do Bilobit, mas prometemos voltar no próximo domingo, 21 horas e 30 minutos, aqui na TV Zimbo. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada a vocês, foi um prazer. Fazer partilhar o toque e fazer a Nós também somos fãs de cada um de vocês. Yeah. Bombas que vêm do outro do lado do oceano. Troisième. Só no próximo domingo, aonde? No Bilobby. E a dançar. <risos> <sm Gosh. caiu. risos>